Mas isso Estúpida que eu já vi acontecer na história do CSGO, acaba de rolar. A parada é o seguinte, um cara acaba de abrir nove cápsulas de adesivos de Cato 2014, a cápsula mais cara do CS. Essa daqui, tá? Que você não consegue comprar na Steam, porque há muito tempo ela custa mais do que 10 mil reais. Na realidade, indo direto ao ponto, essa cápsula custa 70 mil reais. E um cara acaba de abrir nove dessas cápsulas. E ele fez uma maluquice, ele pegou os adesivos e aplicou em skins default do inventário dele. Eu não entendi porra nenhuma. Fica comigo que eu já vou explicar tudo a gente vai tentar entender o que que se passa na cabeça desse cara acaba de gastar mais de meio milhão de reais em cápsulas e basicamente deletou todo o dinheiro, tá? Bom, pra vocês entenderem essa história, vamos voltar em 2014 onde surgiram esses dois adesivos lendários Buy Power holográfico e Titan holográfico. O combo perfeito de adesivos fogo e gelo. Ninguém sabia, mas o futuro aguardava ansiosamente aí pra valorizar esses adesivos adesivos, já que a organização iBuyPower foi banida do CS:GO e a organização Titan parou de existir. Né? Então esses adesivos se tornaram lendários Já que não existem novos adesivos hoje em dia Dos dois times, IBA Power e Titan Com isso, as cápsulas de 2014 começaram a valorizar muito Já que são duas cápsulas que esse campeonato tinha O IBA Power ficou em uma cápsula o Titan ficou em outra Então praticamente as cápsulas cresceram juntas Hoje não faz muita diferença se você quiser comprar a cápsula dos desafiantes Ou a cápsula dos challengers Você vai pagar 70 mil reais por cápsula E essas cápsulas custam tanta grana assim Porque você tem a chance de pegar um adesivo de 300 mil reais dentro da capa Claro que eu acho que não vale a pena pagar 70 mil Pra ter uma chance minúscula de pegar um adesivo Que te daria lucro, quanto que 90% dos outros adesivos te daria prejuízo Mas esse cara que acabou de fazer isso Tem vídeo dele abrindo e fazendo as cagadas e a gente vai ver tudo, mano E depois eu vou entrar no inventário dele pra analisar aqui O que foi o resultado final Bom, tudo começa aqui no histórico do inventário dele, tá? Onde eu consegui rastrear a primeira Cápsula de 2014 Que ele comprou, no caso uma cápsula aí, Challengers Então poderia cair o adesivo i by power holograf. Partida já começou. Precisamos de alguns disparos apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com esta partida. Olha só para isso. Vou. O que está a acontecer? Ficou sem munições. E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista. Incrível.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 Um youtuber gringo de Skincess Go fez uma live, um vídeo, onde ele mostrou. O cara tava abrindo essas cápsulas meio que no Discord, fazendo live. Vou deixar os créditos na descrição. E cada uma dessas cápsulas custa 70 mil reais, tá ligado? E o cara pegou só adesivo bosta. Pelo que a gente vai conseguir ver agora, não teve um adesivo holográfico até agora. Foram sete cápsulas... O, o Streeper, ele tá, ele tá surtando. Pois bem, essa foi a nona cápsula aberta. E, cara, inacreditavelmente não veio um adesivo holográfico. Ou seja, nenhuma das cápsulas... Deu lucro. E aparentemente o cara, ao abrir a nona, começou a ficar maluco. Tá? A gente vai ver a reação dele. Ele pegou o primeiro adesivo ali, clicou em aplicar, catou uma skin aleatória do inventário dele e tacou o hora ali. Um adesivo de 4 mil dólares ou 3 mil dólares, tá custando alguma coisa assim, se eu não me engano. E catou e aplicou outro. Eu não tô entendendo porra nenhuma do que aconteceu aqui, velho. Esse cara ficou, começou a ficar maluco. O, o bicho tá com a qualidade horrível, mas o cara catou. O cara ficou louco, o cara começou a aplicar os adesivos, velho. Só que o que aconteceu ontem, tá ligado? O cara catou, começou a aplicar os adesivos numa skin aleatória do inventário dele, velho. A gringa tava surtando E eu também não estou entendendo O que, que esse cara tá fazendo O que, que esse maluco tá fazendo, velho Pelo amor de Deus, velho O que, que que tá acontecendo, cara? O que, que tá acontecendo? O cara tá brincando Mano, mano O que que esse cara tá criando, velho? O cara fechou a stream dele. Galera, eu estou até agora sem reação. A gente viu aí gravações, né? A gente viu os vídeos, mano. O negócio, o negócio se escalou de uma maneira que eu não entendi nada. Ah, ele ainda tem uma cápsula. Portanto, ele tinha 10 e abriu 9. Será que esse cara tá comprando mais cápsula? Resumindo, galera, deu uma bosta. Deu uma bosta gigantesca, tá? Ele aplicou alguns adesivos na P250, padrão, criando isso daqui. Cara... Cara, esse aqui é um adesivo, mano, de 15 mil reais. Esse Cyber Power Paper. Que, que maluquice foi essa, cara? Ele aplicou uns adesivos aqui nessa M41S. Mano, o cara, eu acho que ele surtou. Galera, vamos combinar tá? 9 vezes 70 mil. A gente tá falando de 630 mil reais, se a matemática tiver precisa. 630 mil reais que o cara gastou em alguns minutos. Logo depois, ele percebeu que ele tinha jogado 500 mil reais no lixo, velho. Ele aplicou 4 adesivos nessa skin aqui e 4 adesivos nessa P250 dele. O cara ficou maluco. Eu acho que não sobrou um adesivo dos 9 adesivos que ele pegou, tá ligado? Eu acho que outro ele aplicou aqui nessa nessa R8 aqui dele, ó. Ele sortou colou um adesivo de 2014, aqui na R8 dele. Com isso, são nove adesivos que ele aplicou em skins horríveis. Esse cara é maluco. Esse cara é maluco, galera. Vamos combinar. Eu não sei se ele vai se ele vai lançar um site de CSGO, que é o nome dele na Steam aqui, mas, não, pelo amor de Deus, o que, que esse cara fez, velho? O que, que, que, que esse cara fez da vida dele? Tá ligado? Ele podia simplesmente ter guardado essas 10 cápsulas como um investimento pra longo prazo e ter vendido daqui um, dois anos por cinco vezes mais. A galera, no perfil da Steam dele, tá comentando aqui, mano de bosta que ele fez, tá ligado? Ó, menos 135 mil dólares, que é mais ou menos o valor que ele gastou abrindo cápsulas, né? Que seriam 10 cápsulas. Você tá doido, velho? Nossa, o cara, o cara tá sendo xingado pela Steam inteira. Em registro das vendas das cápsulas, na realidade teve umas cápsulas que ele pagou mais de 13 mil dólares, teve algumas que ele pagou 16 mil dólares. Se for fazer as contas mesmo, quanto esse cara perdeu, mano, tá dando exatamente isso daqui, tá? 129 mil dólares ou 677 mil reais. E ele ainda tem uma cápsula de 70 mil reais guardada mas não tem como ele recuperar esse prejuízo mais A não ser que ele guarde essa cápsula por muito tempo e ela valorize Cara, que doideira, não sei nem como terminar esse vídeo Que bosta que esse cara fez, mano, que bosta Maluquice Mas isso que ele fez transformou a cápsula e os adesivos em itens mais raros ainda E portanto, daqui a pouco eles vão custar mais Maluquice Galera, tamo junto Tudo sobre o cenário de skin CSGO Aqui no meu canal, você confere, então se inscreve Ativa as notificações A gente se vê na próxima Um abraço Falou